O Bitcoin buscou um suporte importante na casa dos 28.800 dólares. Eu comentei para vocês no vídeo de ontem que esse é o um nível para ficar muito atento, porque foi o valor de abertura de janeiro desse ano. E o Bitcoin está seguindo aqui de forma muito bonita esse cenário aqui de acumulação de WiiCoff. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que, que a gente pode esperar do preço do Bitcoin. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Fortes emoções, né? Eu comentei para vocês, inclusive, aqui no grupo do Telegram ontem. Eu tava aqui no grupo, no, no grupo, no chat de áudio, né? Participem do grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Também tem um canal de alertas que eu aconselho vocês participarem. Tudo que tiver de importante, eu vou colocar também no canal de alertas lá, tá? Então, pessoal. O Bitcoin foi buscar aqui a casa dos 28.800. Ele caiu um pouquinho mais aqui, na verdade, né? Pegando aqui um pouco desses long squeeze. Eu comentei para vocês no último vídeo que esse é o suporte que eu estava mais acreditando para o preço do Bitcoin, porque a gente tem aqui na abertura desse, do mês de janeiro de, desse ano, tá? Então a gente teve aqui um suporte muito bom nessa região dos 28.800, tá? Então aqui no dia 22 de janeiro desse ano, a gente teve aqui um suporte bacana, com volume legal também, tá? Buscou a região dos 28.800, que foi a abertura desse, desse mês, aí né? Geralmente o Bitcoin tem um suporte na abertura dos meses, né? Então dos meses anteriores. Então aqui ó, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar essa região, né? Inclusive pessoal, fazendo aqui esse cenário de acumulação de week né? Eu comentei pra vocês no último vídeo, né? A gente tava esperando aqui fazer essa região de spring, né? No gráfico aqui, tá? Então pra mim aqui a gente tá na fase, essa fase C, né? A gente fechou essa, esse spring, na minha opinião, tá bom? Agora vai entrar nas fases finais de acumulação aqui é, de week que é o que eu mais acredito, tá pessoal? Então eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem esses gráficos aqui, ó, gráfico mostrando aqui essa fase de spring, né? Uh, que acabou acontecendo aqui agora. Obviamente, né, pessoal, a gente está aberto aqui ainda, tá? Não tem nada garantido. A gente vai poder ver uh, isso aqui realmente tomando forma mais para o final aqui, tá? Então, isso aqui é só um cenário que eu estou cogitando que tem mais probabilidade de acontecer. Eu não estou vendo o Bitcoin aqui agora, indo buscar a região lá, né? Retestar a região dos 20, 20 mil dólares aqui agora nesse momento, tá? Mas vou comentar para vocês alguns níveis importantes para ficarem atentos aqui, né, aqui agora no curto prazo. A gente tem vários aqui uh, cenários diferentes pro o Então, tem inclusive esse site aqui, ó, é, do uh, esse, esse site aqui do, do médio que mostra aqui do Halo crypto ele mostra vários esquemáticos diferentes do Wickoff, tá de acumulação você pode acompanhar esses gráficos aqui também tá e para mim o que a gente fez aqui agora foi o cenário aqui de acumulação com essa região de Spring que é esse aqui tá esse aqui fazendo a fase C aqui tomando forma e possivelmente agora que a gente vai retestar essa região aqui é bem próximo inclusive tá pessoal a gente subiu vamos retestar aqui um pouquinho mais abaixo novo tá para mim a gente pode buscar inclusive a região dos 31 tem um tá não tá não tá ainda é, descartado para depois a gente voltar a subir, né? Muito forte com preço, tá? Então, essa é a minha opinião. Existe também a possibilidade de a gente buscar, né? Ter um ter um, na verdade, um cenário de distribuição também, tá, pessoal? Então, de, de redistribuição, no caso, tá? então te mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui são cenários de redistribuição, tá? Então, o Bitcoin poderia aqui também fazer isso, aqui né? Ele pode agora subir e depois acabar, né? Entrando aqui, rompendo essa região dos perdendo esse fundo de novo na região dos 30 mil dólares. Daí a coisa pode ficar feia, tá bom? Mas o que eu tô acreditando mais, pessoal, é o cenário aqui de acumulação tá que eu tô mais acreditando para o preço do Bitcoin Beleza vamos olhar, vou olhar aqui agora então no curto prazo o que que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin então pessoal a gente a minha opinião é que agora está formando um padrão aqui tá um padrão de reversão tá que esse essas linhas essas linhas laranjas aqui que eu tô mostrando pra vocês ó então existe alguns padrões aqui de, né, de continuação ou reversão tá eu vou mostrar para vocês aqui agora então a gente tem aqui ó um aqui, por exemplo, eu estou acreditando mais nesse, nesse padrão aqui agora de né, um, um bullish triple bottom aqui, né, que a gente buscou a região dos 31, 30 mil dólares, né, região dos 28.800 mil testou três vezes aqui um fundo, tá? Então, para mim, o que a gente está fazendo aqui esse padrão de, de, de bullish triple bottom aqui, né? ou a gente poderia estar tá fazendo aqui né, um padrão aqui de, de triângulo aqui, né, expanding triângulo, mas eu acho que não está aqui não, muito, muito parecido com isso aqui. Então, para mim, a gente está no padrão de reversão, tá, pessoal? Por isso eu estou acreditando mais nessa Necessidade de acumulação também, tá? Então, que agora, vamos olhar aqui no curto prazo, o que a gente pode esperar do, do preço do Bitcoin. A gente teve essa queda toda aqui, né? Então, da região dos, dos 41.300 até os 28.800, né, pessoal? Praticamente uma queda aqui de quanto mais ou menos? Ó, vou medir. Cerca de 30% o Bitcoin caiu, né? É incrível. Então, vamos puxar aqui uma retração Fibonacci para ver alguns níveis importantes, tá? Acho que é o primeiro ponto de fazer. Aqui desse topo até o fundo, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Níveis importantes para ficar atento aqui agora a região de 382, a região aqui dos, né, a região aqui dos uh, 33.500 dólares, né, 33.000, é 33.500 dólares é uma região importante para ficar atento. Mas para mim pessoal, o Bitcoin poderia até buscar aqui regiões um pouquinho mais abaixo, tá? A uh, retestar aqui essa região de 236, tá? a região aqui dos dos uh, 31.600, botar um pouquinho mais de medo aí para o pessoal pensar duas vezes, né, para vender, enfim, tá? a gente poderia testar essa região, voltar a retestar a região dos 31 mil dólares, na minha opinião, tá bom? Mas aqui a gente vai ter uma resistência também legal na região dos 35 mil dólares aqui nessa retração Fibonacci, que inclusive aqui a gente tem fundos importantes aqui nessa região, tá? Então aqui a gente pode ver que tem um fundo importante, né? Então para mim o Bitcoin poderia buscar aqui também muito rapidamente a região dos 35. Em termos de resistência aqui puxando o VPVR também a gente pode ver, ó, né, de resistência aqui agora no curto prazo, a gente pode ver que essa região aqui dos, dos 36, 37, aqui sim que a coisa vai estar tá mais complicada. E possivelmente aqui é o um momento bom de fechar a posição aqui, tá, pessoal? Nessa LTB aqui também, inclusive, nessa azul tá, mas aqui a, a região dos 35, junto com a região aqui dos 36 para 37 aqui, a gente poderia fechar aqui as posições, porque a gente pode ter aqui um cenário de, né, uma retração um pouco maior, na minha opinião, tá? a gente pode acumular um pouquinho mais aqui nessa região, para depois, rompendo aqui os 37, daí sim a coisa pode ficar boa para o Bitcoin, tá bom? Então, assim, no curto prazo, é, o que eu tô acreditando mais, pessoal, tá, a gente vai olhar esses níveis aqui de retração, vamos puxar uma retração aqui agora dessa, dessa última subida que o Bitcoin fez, então parece que a gente pegou algum topo aqui no gráfico de 4 horas, ó, se eu puxar aqui uma uma retração fibonacci desse fundo aqui até esse topo que o Bitcoin fez, a gente poderia testar aqui, ó, região de 0,5, que seria aqui que eu falei para vocês também, na né? região de 31.600 mais ou menos, tá? E, ou até buscar aqui a região dos 32.200, né, 32.270 que também seria possível de buscar, até fazendo um reteste aqui nessa LTB, né, que o Bitcoin rompeu para cima aqui, a gente rompeu essa LTB aqui, ó no curto prazo, rompeu para cima, a gente poderia retestar aqui ela, né, para depois voltar a subir. Inclusive aqui no curto prazo, a gente pegar aqui o VPR, a gente pode ver que a gente tem, teria um suporte legal nessa região aqui, ó, dos 32.600 mais ou menos, tá? Então aqui o Bitcoin poderia testar para depois fazer aqui um, né, voltar a subir e buscar a região aqui dos 35 mil dólares, tá bom? Então no curto prazo, o que eu tenho para vocês aqui é, é isso, pessoal, do Bitcoin, tá? Então a gente vai ter algumas, bastante volatilidade, na minha opinião, aqui agora, tá? Vamos olhar aqui agora os gráficos, outros gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. antes pessoal não se esqueça também de deixar o like para apoiar o canal compartilha aí o vídeo com seus amigos se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo tá participem também aí do grupo do telegram já falei para vocês tem assim, um canal e o grupo do telegram e para quem tem experiência com a ah, futuros eu aconselho você criar aqui uma conta e aproveitar o bônus da Prime XBT eles estão dando 50 de bônus de depósito então se você depositar um Bitcoin você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar na corretora tá então tudo que você tiver de lucro você pode sacar tá então realmente incrível você pode operar mais 50 ativos Bitcoin Litecoin iOS, até SP 500 aqui tá índices Forex para quem gosta de operar forex também tá então realmente uma corretora bem incrível estão apoiando aqui meu canal aconselho você a conhecer eles têm taxas inclusive mais competitivas aqui que a Binance Beleza então vamos dar uma olhada aqui pessoal uh, outros gráficos que eu vou mostrar para vocês tá até uh, um gráfico inclusive aqui interessante que interessante para mostrar que é esse gráfico da escala logaritmo aqui do Bitcoin a gente pegou um suporte aqui ó Nesse nível Fibonacci aqui, logaritmo, na né? região aqui dos 23, aqui, mais ou menos, tá? Então, a gente pegou aqui um suporte importante também nessa região aqui dos 28.600, tá? Então, isso aqui mostra que a gente pode né, ter uma, um espaço para o Bitcoin subir aqui agora. Então, assim, pessoal, o que eu estou acreditando aqui é agora, nesse momento, a gente tem um, um, um espaço para o Bitcoin dar uma subida forte, porque a gente corrigiu muito já, a gente caiu muito forte. Ó. Vamos pegar aqui, ó, desde o topo que a gente. Desde o topo que a gente fez aqui, ó na região dos 65 mil dólares, né? Até aqui onde caiu. A gente já caiu com preço aqui 56%, tá? Então é uma queda muito grande já. Eu tô esperando um bounce legal do Bitcoin, tá? A gente tem um bounce aqui do Bitcoin, buscar aqui regiões aqui dos, né, dos 45 a 48 mil dólares, pelo menos, tá? Para daí sim a gente, se a coisa ficar feia, a gente não romper essas regiões, daí a gente poderia até cair mais abaixo, mas eu não vejo o Bitcoin agora buscando a região dos 20 mil dólares de forma tão fácil assim, tá? Ele não vai cair de forma, né? Sem parar aqui e buscar os 20 mil dólares. Então, para mim, se a gente conseguir romper, inclusive, essas regiões de Fibonacci, que eu mostrei para vocês, aí, um, outro, outros, outros vídeos eu mostrei para vocês isso, né? Se a gente puxar aqui o gráfico diário, inclusive, ó. Vamos considerar agora a, a, a, a, a gente pode considerar que, inclusive, esse fundo aqui, agora, né? Esse fundo ah, que a gente fez aqui nessa região, tá? A ah, desse topo que a gente fez com, com o preço do Bitcoin, ó, desse topinho aqui da região dos 59.700 até esse fundo, ó. Então, para mim, o Bitcoin vai testar regiões aqui dos 48 mil dólares, tá? Pelo menos, tá, pessoal? 45 44 aqui até os 48. Ah, para mim, aqui eu não vejo Bitcoin. Se a gente for buscar a região dos 20 mil dólares, não testar esses níveis aqui ainda, tá? Então, essa aqui é a minha opinião. Obviamente, a gente tem a questão dos, dos mineradores, né, pessoal? Vou comentar um pouquinho mais para vocês aqui no final do vídeo sobre as notícias aqui da, da mineração do Bitcoin, que tá a hash rate caindo bastante, tá bom? Mas estou esperando aqui um bounce muito forte do Bitcoin em qualquer momento aqui para a gente poder né, ter, retestar esses níveis ali e ver se a gente vai conseguir romper e conseguir voltar aqui nessa, nessa subida aqui, nessa, nesse continuar com esse bull market, tá bom? Vamos olhar aqui também, pessoal, o gráfico de um, aqui o gráfico da SP500, porque a SP500 aqui está buscando né, retestar aqui no nível histórico tá, nesse momento, então é obviamente um momento perigoso né? reteste reteste nível histórico, vamos ver se ele consegue romper aqui essa região, tá? Seria muito bom se vocês se romper e continuasse subindo. Isso aqui daria, daria um fôlego bom para o Bitcoin. A gente também tem aqui o índice do dólar. A gente pode ver que no Slog também está perdendo força nesse momento, tá? Então, aqui no curto prazo. Então, isso aqui também, tem, também vai dar um fôlego para o Bitcoin dar uma subida, na minha opinião, tá bom? E também uma notícia boa: quero dizer para vocês aqui: a, a dominância do Bitcoin está ganhando muita força, subindo aqui, né? Isso aqui, obviamente, é péssimo para quem está uh, exposto em, em altcoins. Eu já comentei para vocês, né? Tomem cuidado com as altcoins aí, porque. Esse é esse momento aqui para não estar tá muito exposto em altcoins. A dominância está numa, numa tendência aqui de alta. Para mim, a gente vai buscar a região de 50%, tá? pelo menos aqui. E vamos ver, a gente pode buscar 50% de, até romper. Tá? Então, para mim, aqui agora, nos próximos aí, né, próximo mês, as coisas para os podem ficar um pouco complicadas, na minha opinião, tá bom, pessoal? E só para fechar o vídeo, eu quero comentar aqui sobre as notícias da mineração, então, porque um, o pessoal está preocupado com a mineração também, né? Eu falei que no vídeo de ontem sobre a Hash Rate, tem muito FUD aí, manipulação da China, né? Então está aqui falando ó, que nessa notícia da investing.com, falando que os mineradores de Bitcoin já começam a deixar a China, né? E, e Estados Unidos e Cazaquistão são destinos. Então o pessoal está saindo da China, indo para esses países, tá, para poder minerar porque a China está lá né, fazendo toda essa confusão, caçando os mineradores, tá? E para mim isso aqui é um bom sinal, pessoal. tá um excelente sinal para a gente poder descentralizar né, a mineração da China, porque ah, isso é quanto mais descentralizar a mineração a gente vai ter mais um, o, o Bitcoin cada vez mais seguro né? E a gente não vai ter depender tanto desse, não vai ter tanto fud da China aí, porque realmente eles fazem o que querem com o preço do Bitcoin, né? Que eles definirem lá. Esses caras têm muita baleia na, na China, com certeza, tá? Então, esses caras eles dominam muito aí esse mercado, e, e para mim, quanto mais sair da, da China lá, a mineração, né, a gente começar a ter, distribuir o Bitcoin em outras partes do mundo e também seria muito bom, na minha opinião. Mas aqui, se a gente olhar, por exemplo, aqui a hash rate, ó, esse gráfico aqui da, da CoinWars.com, aqui a hash rate a gente caiu bastante ainda. A gente caiu, tem uma queda muito forte a hash rate. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, lá de 2017, mais ou menos, pessoal, ó, 2017, que a gente fez aqui o, o 2018, na verdade, que a gente fez aqui o, o pico do Bitcoin, lá, né, o topo do Bitcoin em 2018. É, a gente a gente está aqui ó, praticamente com a hash rate quantas vezes maior aqui ó? a gente está com agora com cerca de 100 100, 100, 100 uh, Exa 100 ex aqui mais ou menos, né? Agora aqui, pessoal, a gente estava com 10 nessa região de 18 aqui, tá? Então, 10, 15. Então, a gente está praticamente com 10 vezes mais aqui, a taxa de, de, de hash rate aqui, pessoal, muito mais alto. Então, para mim aqui, a hash rate poderia cair muito mais, na minha opinião, tá? Eu não vejo isso aqui como problema para o Bitcoin, tá? uma oportunidade, pra, inclusive, para o ajuste de dificuldade diminuir né? e entrar mais mineradores nesse mercado aí, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rápido aqui para vocês, tá? Do que eu estou enxergando aqui aqui agora no mercado. Uh, vai ter muita volatilidade então tome cuidado que agora. São oportunidades são únicas aí, na minha opinião, de acumular Bitcoin. Então quem não está exposto aí, que quer né, fazer uma, uma fezinha do Bitcoin aqui agora nesse momento, eu acredito que é uma boa oportunidade, tá? Porque esperar o Bitcoin buscar aqui agora os, os, os 20 mil dólares, como, como muitas pessoas estão falando, esse momento pode não acontecer, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço!